Purple Rain, Purple Rain... Só não dá pra poder cantar mais da música aqui, senão a gente toma direitos autorais aqui no vídeo, mas vocês entenderam, né? Saudações, delícia Caio Nobre, vamos lá falar sobre mais Mortal Kombat aqui nesse canal delicioso com mais uma peripécia do nosso querido Bumbum Bum, que ocorreu aí neste último sábado, onde ele abriu uma livezinha lá no Twitch Space, acho que esse é o nome né, onde ele tocou algumas músicas ali que podem fazer referência, algumas são bem óbvias na verdade, a personagens de Mortal Kombat, eu queria agradecer aí de coração o pessoal que me marcou nas redes aí me mandou direct no Insta, porque eu realmente não consegui ver esse negócio na hora que aconteceu, porque eu tava apagado meus amigos, acreditem ou não, aí eu acabei acordando bem mais cedo hoje, vias mensagens lá, deu uma conferida nesse negócio aqui, e eu vou trazer pra vocês os personagens que ele acabou fazendo uma certa referência aqui, alguns, como eu disse agora há pouco são óbvios até, mas outros nem tanto assim, que podem levantar aí teorias com relação a quem ele pode estar tá falando, já deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, uma regra do youtube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos vocês conhecem o procedimento, né? Então, bora lá, galera, deixa eu trocar a minha tela aqui, só pra vocês se situarem aqui do que que tá acontecendo, caso você não tenha visto, né? Às 23 do dia 29 de abril de 2023, nosso querido Bumbum abriu uma livezinha lá no Twitter Space, eu acho que é esse o nome, né? Onde ele tocou algumas músicas aqui. A gente tem essa postagem aqui também no próprio Twitter, né, do Bumbum, mostrando aqui que 2900 pessoas sintonizaram quando ele abriu esse negócio. Onde ele acabou tocando ali algumas músicas, cara, que, querendo ou não, fazem referência a personagens de Mortal Kombat Pelo menos a que eu cantei no início aqui agora Vocês estão bem ligados aí na referência, né? Mas a gente vai passando em cada uma dessas músicas aqui, eu tô com a listinha E a gente vai conversando um pouquinho acerca disso, tá? Começando aqui com a que eu acabei de cantar no início, que é a Purple Rain Que é a chuva roxa, como vocês viram na plaquinha no início do vídeo e tudo mais Que essa daí é bastante óbvia, né, pessoal? Pois faz referência ao personagem Rain, já que a música Purple Rain, lá atrás, foi utilizada como referência para a criação do personagem, isso aí já é sabido de todo mundo e tal, nas curiosidades aí, né, do desenvolvimento do Mortal Kombat, o Ed Boon já falou abertamente sobre isso também, então eu acho que essa tá bastante óbvia, e aí seguindo aqui, meus amigos, uma outra música que ele tocou lá nesse Twitter Space, foi a música Mother, do Pink Floyd, né, traduzindo para o português, quer dizer mãe, e pensando em personagens do Mortal Kombat, que são mães, logo vem à mente aí a nossa querida Sônia, que foi uma personagem aí que teve a Cassie Cade no Mortal Kombat X e tal, que apareceu ativamente como boneca jogável e tudo mais. E aí sim, alguns poderiam dizer também a Sindel, já que ela é mãe da Kitana e tudo mais, mas tem uma outra música que eles tocaram aqui que faz referência à palavra Queen, que quer dizer rainha, né? Do Bohemia Episódio E aí, nesse ponto, eu acho que ele tá fazendo uma referência à nossa querida Sindel. Porque, poxa, é muito comum a gente ver na história do Mortal Kombat a galera se referindo a ela como Rainha Sindel sempre. Então, eu acho que nesse sentido não tem uma personagem que se encaixe melhor, né? com essa música, pelo menos o título dela, do que a nossa querida Sindel. E aí, cara, nós temos também uma música dos Beatles, que é a Let B, que traduzindo para o português aí é, digamos, Deixe Estar, né? Só que a parada tá justamente no nome... Beatles, que é uma brincadeira né, Que eles fizeram ali na criação do nome Com a palavra Beatles Que quer dizer aí besouro, inseto E tudo mais, eles só mudaram algumas coisinhas Ali pra poder ficar um pouco diferente E tudo, né? Quem conhece muito bem a banda Beatles Aí, manja dessa curiosidade E se a gente for pensar num personagem extremamente Grotesco, que realmente faz referência A algum tipo de inseto, é a nossa Querida Divora, que ele pode estar tá fazendo Referência aqui também, agora Tem uma outra aqui, cara, que eu fiquei Bastante intrigado por assim dizer que é a bug fever do the silvers, né? Se a gente for pegar a tradução dessa música em si, the silvers, né, faz referência a alguma coisa de prata. E aí a gente logo pensa naquele ninja. Chrome, que inclusive, cara, teve um Ask Me Stuff, que perguntaram para Ed Boon, na verdade eu não lembro se foi no Ask Me Stuff ou foi uma pergunta direta mesmo em algum outro momento, que o Ed Boon respondeu que eles não iriam fazer esse personagem, alguma coisa do gênero assim, tem um bom tempo já que isso aconteceu, eu acho que nós fizemos até vídeo falando sobre isso daqui, mas pensando na música Bug Fever, aí eu fui dar uma pesquisadinha aqui, galera, pra poder trazer pra vocês, com relação a essa música, né, a, o sentido dela, o que, que é o Bug Fever, né? E aí, eu achei uma informação aqui bem interessante que pode traduzir um personagem pra gente do Mortal Kombat, se liguem. O narrador da música nota uma mudança que parece ter ocorrido em sua namorada. No cinema drive-in, ela abaixa o volume do alto-falante e aumenta o rádio para ouvir suas músicas disco favoritas. E aí eu fui buscar um pouco sobre a tradução de Bug Fever, que poderíamos traduzir aí ao pé da letra como Febre da Dança, né? E aí, qual personagem que é um dançarino? também, desde a era do Mortal Kombat 2 ali, o nosso querido Liu Kang, vocês lembram que desce uma bolinha lá no Mortal Kombat 2, no Friendship dele, ele começa a dançar e tudo mais, e no Mortal Kombat 11 também eles fizeram o um Friendship dele como um dançarino? Então, essa parte da música disco, de dança, pode fazer sim uma referência ao Liu Kang, só que nós não podemos esquecer também da palavra Fever, né, que como eu acabei de falar Febre da dança, febre Coisa quente, coisa pelando né? Com a temperatura mais elevada E tudo mais, você unindo A palavra dança com fever Esse negócio de calor e tudo A gente pode sim muito bem pensar no Liu Kang Que é um personagem que dança desde o Mortal Kombat 2 Músicas disco Como eu acabei de ler aqui no conteúdo Referente a essa música específica E como eu disse lá no Friendship do Liu Kang No Mortal Kombat 2, desce aquela bolinha lá Ele começa a dançar e tudo, e essa parada de temperatura temperatura mais elevada quando a gente tá dançando e tudo mais. Então eu acho que essa pode ter sido sim uma referência ao nosso querido Liu Kang. Agora seguindo aqui pra uma outra música, meus amigos ó, tem Every Breath You Take do The Police, que se a gente for pegar só a palavra The Police, faz referência a um personagem que a comunidade aí, pelo menos parte dela que eu vejo na internet, nas comunidades nos fóruns afora aí, né? A galera quer muito ver de volta, que é o nosso querido Striker. E ele é um personagem que já tá na geladeira do Mortal Kombat aí Desde o Mortal Kombat 9 Ele apareceu ali no Mortal Kombat X Como um NPC e tudo mais Não é um personagem jogável de maneira oficial E também no Mortal Kombat 11 Ele acabou não aparecendo Quem sabe, né? A gente tem aí uma repaginada no Striker Pro Mortal Kombat 12 Vai saber Agora, nós temos aqui também Uma outra música que ele tocou lá Que é o Gin and Juice Do Snoop Dogg E aí, cara Eu vi algumas pessoas comentando na internet Com relação a a fazer referência ao boraicho por ser uma bebida alcoólica e tudo mais. No entanto, quando eu vi isso daqui, gin and juice, né, tipo, que são duas coisas que unidas formam uma mistura que fica muito saborosa, que a galera gosta pra caramba e tudo mais, eu juro para vocês que assim que eu vi esse gin and juice, eu lembrei de Cyrex e Sector, por conta daquela brincadeira que muitos fazem na comunidade Mortal Kombat do ketchup e mostarda, tipo, um não pode vir sem o outro. Se se é, vier, por exemplo, o Cyrex no Mortal Kombat, não pode faltar o Sector, e se vier o Sector, não pode faltar o Cyrex. Eu sei que isso já aconteceu na era 3D, mas pegando aí desse reboot em diante e tudo mais, a galera pede muito para que esses dois personagens venham juntos aí num jogo de Mortal Kombat. A gente viu que no 11, por exemplo, eles aparecem como jogáveis de forma não oficial, e eles estão como ali? Juntos Então por isso, cara Que quando eu bati o olho Em gin, em Juice Embora a questão do Borai se Sendo bebida alcoólica E tudo mais Faça sentido Eu lembrei Na hora de sarx e Sector Claro que isso daqui É tudo teorias Que a gente tá criando Com base Nessas músicas Que ele colocou aqui, né pessoal Depois vocês colocam Aqui embaixo nos comentários As interpretações Que vocês tiveram Com base nisso daqui Agora Nós temos também Uma outra música Que ele tocou lá Que é o Another Brick in the Wall Se a gente pegar A tradução aqui Dessa música específica É um outro tijolo Tijolo na parede, tijolo que lembra pedra e tudo mais, a gente pode sim fazer uma referência ao nosso querido Tremor E eu acho que sim, e eu acredito fortemente que é o personagem, porque tem um vídeo que nós fizemos aqui Sobre personagens que o Ed Boon já pode ter confirmado com Mortal Kombat 12 Nos seus Ask Me Stuff passados, inclusive no de dezembro de 2022 que aconteceu Quando ele é perguntado sobre o Tremor, cara, ele responde de uma maneira que aponta sim pro retorno do personagem Nesse próximo jogo, se você não conferiu esse vídeo, cara, tá aparecendo aqui no cardzinho pra vocês Dá uma olhada lá que vai valer muito a pena E aí meus amigos, por fim nós temos aqui a música The End do Beatles Que novamente, né, a palavra Beatles fazendo referência aí a um besouro e tal Como eu citei agora há pouco aqui no vídeo Como o Ed Boon ele já havia tocado uma música dos Beatles antes Ele tocar outra dessa mesma banda nos levanta alguns questionamentos, né é sabido que ninguém gosta da Devora, cara. Todo mundo quer que essa personagem some do mapa porque ela matou Milena no Mortal Kombat X, matou Scorpion. Eu, inclusive, sou um desses que quero que a personagem some do mapa mesmo. Então, pode ser, pode ser que essa música esteja fazendo uma referência a. Divora não vai voltar no Mortal Kombat 12. Isso faz sentido pra você, embora eu ache que o Ed Boon, a galera da Netherrealm e tudo mais, eles possam colocar a personagem sim no Mortal Kombat 12 mais uma vez ali, parecendo como jogável, para que ela possa ser morta no modo história e aí saciar a sede de vingança que muita gente carrega aí tanto pela morte da Milena, quanto pela morte do Scorpion também. Isso aí, meus amigos, só o tempo dirá, e agora eu quero muito saber a opinião de vocês aí com relação. A essas músicas aqui do nosso querido Bumbum Bum. Se algumas dessas para vocês aqui Pessoal, fazem referência a outros Personagens que eu não citei aqui Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões Eu vou adorar ver de cada um de vocês Tá chegando aí o mês de maio, pode ser Que aconteça o Playstation Showcase Que a gente já mencionou aqui em vídeos anteriores também Então vamos aguardar pacientemente Com as expectativas, ó, controladas Como a gente sempre comenta aqui nos vídeos Mais uma vez, meus amigos, se você puder Deixa aí o seu likezão, se inscreve aí no canal Poder acompanhar aqui a cobertura de Mortal Kombat Combat que a gente vai fazer do Mortal Kombat 12 também Quando ele vier, e ativa o sininho das Notificações para vocês não perderem nenhum Tipo de conteúdo, vou ficando por aqui Um beijão para todos vocês aí Até mais e fuemos Galera